quando vou brincar na rua Gosto quando encontro o meu amigo Gosto quando a mãe do meu amigo Me oferece uma bolacha de água e sal Gosto de bolacha sem açúcar Gosto de bolacha sem recheio de bolacha sem perfume Gosto do que é normal Uma bolacha de água e sal yeah, Muito obrigado a quem pôde passar aqui na Paulista Pra ver a gente tocar é Uma show surpresa, surpresa de dia boa. das crianças Feliz dia das crianças pra todo mundo É tudo igual